Já sabemos que, variando os ângulos que colocamos neste algoritmo, vamos sempre obter novos resultados e novos padrões visuais. Mas, será que teremos alguma forma de conseguir programar este algoritmo para que, sempre que eu o ativo, sempre que eu o corro, ele me gere um novo padrão visual? Sem que eu tenha de definir manualmente que ângulos ele vai rodar? Sim, claro que existe é isso que vamos agora aprender neste curto vídeo então se o truque deste algoritmo é garantir que os ângulos de rotação estão entre 90 e 179 para com isso conseguir fazer padrões visuais tudo o que temos que fazer é encontrar uma forma de alterar com valores de graus a rotação do nosso personagem como é que podemos fazer isso de forma automática? Hum, deixa-me pensar como é que nós conseguimos fazer com que um algoritmo um programa mantenha em memória valores que depois nos fornece quando nós necessitamos deixem-me pensar se me lembro como é que é é isso mesmo corre-nos é a variável então o truque é mesmo esse vamos começar por criar uma variável chamada ângulos e depois Vamos indicar como estando aleatória quando o algoritmo começa. Reparem que eu coloquei aleatório entre 90 graus e 180 graus, porque quero que esteja dentro deste espectro de números, e o que isto significa é que sempre que eu correr o algoritmo ele vai rodar um valor que poderá ser 90 graus, 180, enfim. Qualquer número que esteja entre estes dois valores Então vamos fazer Vamos ver que é muito fácil Então Abri aqui um outro projeto Tinha já pré-feito E agora vou à opção de definir variáveis Para definir a minha variável E vou-lhe dar o um nome chamado Angle. Como se recordam Para definir variáveis tenho de clicar em New Variable E em seguida dar o nome correto à variável claro que como já sabem podemos dar o nome que quisermos mas convém sempre dar um nome que nos recordemos para depois não haver confusões quando estamos a programar e vou dizer assim que é global porque posso querer aplicar esta variável a mais do que um ator toque em create e já está agora no início do algoritmo venho buscar a opção Set Select Variable e vou escolher aqui a variável certa que é a variável Angle recordem-se para poderem definir a variável têm de buscar a opção Set Select Variable agora o truque está aqui no valor se eu mantiver aqui este zero é claro que ele vai sempre dizer que o ângulo é zero mas eu não quero isso eu quero que ele me uh, defina automaticamente sem me preocupar um número qualquer então por isso vou ter que ir às opções de matemática estão aqui no símbolo do Pi e entre as várias opções tenho aqui um bloco que me permite gerar números aleatórios entre dois intervalos que é o Pick Random então eu vou agora arrastar o Pick Random para caber dentro do valor da variável Ângulo e em seguida toco os valores do Peak Random e defino um intervalo de valores vou começar por 90 graus e a seguir vou lhe dizer que ele vai terminar em 180 graus podia ser outro valor obviamente recordem-se temos que ir a matemática em seguida e buscar o Peak Random colocá-lo dentro do valor da variável e a seguir definir o intervalo de valores só falta mais um pormenor que é o seguinte eu ainda tenho aqui o valor manual dos graus agora tenho que ir buscar o valor automático como é que isso se faz é isso mesmo adivinharam vamos então às variáveis vamos buscar a variável ângulo e colocá-la aqui dentro no espacinho, onde eu, onde eu teria escrito os graus manualmente Isto significa que quando o programa começar ele vai definir um ângulo que poderá estar entre 90 a 70 graus não vou saber qual é que é o ângulo há uma maneira de fazer isso, mas um pouco mais à frente e em seguida aqui no ciclo a parte importante que me permite fazer a espiral vai definir a viragem do nosso autor para o um valor aleatório do ângulo. Vamos testar. Então vou cagar em play e ele deu-me este padrão. Agora vou parar e vou testar novamente. Isto estão a ver que o padrão já é diferente. Ou seja, sempre que corro este algoritmo, o padrão visual altera-se. E para isso usamos as variáveis.